Esse cara roubou 10 milhões de dólares de mulheres em defesa. O que podemos aprender com o golpista do Tinder? Esse cara seria um gênio se ele tivesse em vendas. Primeiro, ele sabia exatamente quem era o cliente dele. Mulheres de 25 a 40 anos, classe média alta, carentes, sozinhas e que buscavam um parceiro. Segundo ponto, preparação. Ele não caçava as mulheres, as mulheres davam match nele. Por quê? Porque o perfil do Tinder dele era muito otimizado. Tinha foto no avião, foto no cachorro, foto em praia famosa, foto em lugares incríveis. O que ele fazia? Vendia um sonho para elas e elas pensavam, eu também quero ter essa vida. Terceiro, criar modelo e processo para tudo. Todas as histórias são idênticas. Ele tinha um passo a passo. Das mensagens que ele ia enviar, do momento que ele ia começar a mostrar o problema e finalmente quando ele ia dar o bote. Agora não era só isso. Antes de ele pedir qualquer coisa, ele criava muita segurança. Ele tratava muito bem o seu cliente. Criando uma proximidade mostrando que ele estava ali, de verdade, preocupado com ele Depois de toda a defesa ser tirada e a pessoa confiar 100% nele Nesse momento ele pedia dinheiro E aí a vítima não tinha como fugir Resumindo, o golpista do Tinder criou um script, um processo, validou e teve resultado Agora é o seguinte, você pode usar isso por bem É só você me seguir